É um músico de sete instrumentos, não é? É um jornalista hoje, ainda por cima é lançado às férias, às férias com 20 anos, 23 ou 24 anos, tem que tocar os coisas e pum, pum, pum, não vai fazer nada bem. Esse é o meu problema. Eu também tento tocar tanta tecla que eu sei que nunca serei muito bom numa. Serei mediano em algumas, porque não há tempo, não há capacidade de concentração para ser muito bom em tudo. O medo, de, de, de, de, de, de, aquilo que tu estás a dizer tem toda a razão, porque eu tenho medo, aliás eu acho que já, já, já é notório, a qualidade da informação decresceu muitíssimo, depois temos o grave problema das fake news, que ainda, está, ainda sou um bebé, porque agora vem o vídeo e depois vem o áudio, meu Deus, as pessoas não perceberam muito bem o que é que vai acontecer, portanto, nós temos que ter a noção exata dos nossos meios de informação e confiar plenamente neles, e para sabermos aquilo que realmente é verdade, eu acho que temos que pagar. Acabou-se, acabou-se, a notícia free, acabou-se isto de andarmos aqui a ouvir e a ler e consumir de borla, porque se eu vou ao café beber uma bica, tenho que pagar, portanto, ou comer maçãs, tenho que pagar. E isto tem que ser assim. Não sendo assim, o que se passa com os, jornalistas, os grandes jornalistas das grandes casas, as grandes produtoras deixam de ter dinheiro para conseguir mantê-los, o problema é que a concorrência também não tem. E o que é que se passa com esta gente que dedicou uma vida a fazer reportagens à séria e a saber escrever bem português, não é, com acordos, e, e, e saber perfeitamente como é que se dá a notícia, o ba para se manter o espectador atento e ligado durante mais que meia hora. Antigamente isto era fácil. Hoje em dia, perto ao fim de dois minutos, já não queres saber, porque já entrou um lixo qualquer, já entrou uma, uma notificação plim, no, no telefone ou no relógio, ou, então, de repente, se temos que combater ou desligamos tudo, coisa que não vai acontecer. Ninguém vai desligar as coisas. Ah, é tal, não sei, que é detox. Não, não há cá detox nenhum, a não ser quando estamos no limite tal que são os nossos pais ou os nossos amigos que, que nos agarram numa camisa de forças e nos metem dentro de um, de um, de um sítio em, em que vamos pirar, porque nós, no, hoje, não temos sequer a noção do que é o que é um mundo sem comunicação ou, ou sem este tipo de input como é que vamos sobreviver ao silêncio? Ah, eu dá a maluco, quer dizer, eu, o silêncio é, é, é, mete-me medo, não é? Agora, voltando ao jornalismo de qualidade, volta ao dia 15, tentou-se uh, construir ali uma equipa com convencimentos decentes, e o jornal aguentou dois anos, se tanto, não é? E mesmo ali no meio houve ali coisa e tal, o papel mudou, a qualidade também, houve erros talvez no lançamento, o nome não foi feliz, o título, é pá, se calhar, mas era um jornal que eu gostava de ler, como antigamente eu me lembrava, de gostar de folhear a revista do Expresso quando ia para a esplanada que frequentava à altura, folhear, porque também não era muito de ler, agora, olhar para a malta que lia o Expresso na praia, pronto, ok, nós sabíamos que também era um bocadinho panasta, aquela era social, mas a revista era porreira para uma pessoa estar ali a ver as coisas. Agora... Onde é que esta gente pode trabalhar? Aonde? O que é que eles fizeram? Blogs? Só que os blogs automaticamente ficam associados a, uma, a um qualquer movimento político, porque é onde está o dinheiro. Às tantas já estamos a defender coisas que não é a nossa agenda, mas temos que pagar uh, os miúdos, a escola dos miúdos. É uma vida... Não é um futuro risonho, não tenho solução neste momento para uma possibilidade de gente muito boa poder... Uh, ganhar por ser muito bom e ter um destaque social, ou na vida, como é que vão fazer isso? É pá, juntem-se. Eu juntei-me há uns 4 anos, <risos> e que fui muito perto daqui, juntei-me a uma cooperativa, eu fiz parte, de uma cooperativa de informação de jornalistas, não vou dizer o nome, e a primeira reunião teve 50 jornalistas, a segunda reunião teve 30, depois o Corpo já era 15 mas com muita gente fora a trabalhar mas lá está não havia ordenados não havia nada era carolice pura carolice a coisa ainda funciona ainda está no ar online mas não, mas a agenda mudou e quando a agenda mudou eu deixei de ter lá espaço e saí e não saía bem mas também as coisas que nunca é difícil ser sabendo alguma coisa não é um, e mas lá está continua e, e o mote era o jornalismo de qualidade o mote era ter pessoas muito aptas a escrever muito bem e com tempo sobre as X matérias. Hum, se se continuam, não sei. Porque realmente perdi também até, até o gozo de querer ir lá e picar para ver se aquilo funciona. Mas isso foi o que me atraiu. Foi, foi o romantismo do jornalismo antigo, do, do repórter, da malta que anda atrás a morder os calcanhares aos suspeitos, à matéria, para conseguir tirar um exclusivo para depois vender muitos jornais exclusivo consegue-se vender na net, a mesma, não é? Agora, como é que isto se consegue fazer pagando uma anuidade, pagando como, como agora os grandes clássicos, os jornais e tal, querem, querem que, que nós façamos, ou seja, passemos a pagar um, uma anuidade de um, de um digital, daquilo que foi em papel e que nós gostamos é de papel acho isto muito complicado. Eu, eu recebo algumas revistas e alguns jornais online e não sei porquê não as abro. E são de borla porque vem lá pela plataforma onde eu estou incluído, portanto, alguém paga chegam-me de borla, mas eu não vou conseguir picar um jornal num ecrã que ainda é por cima, eu tenho um ecrã ultra-wide, portanto, fica assim a imagem, então tenho comentário que aumentar que ficar a letras agarrafais. Não me dá gozo absolutamente nenhum estar a ler um jornal ou uma revista online. Não dá. Acho que é... É contra a natura. Eu compro o wire ainda em papel. Ah, isso são não sei quantos euros. Pois são. E toma lá. E venho todo contente com o wire na mão. Às vezes nem leio metade. Mas só o gozo de mexer no papel e de cheirar o papel. Eu acho que ainda há espaço para irmos aí. Mas temos que apostar muito na qualidade. Eu não me importo de pagar 10, 20 euros por uma revista. E há algumas, há exemplos, que se vendem em Portugal portanto, não sei onde é que está o problema aqui, a Monocle é uma delas, uh, se as pessoas estão dispostas a pagar pela Monocle, porque é que não estão dispostas a pagar por uma versão portuguesa, que trate do que é nosso, e não das férias lá no não ano não é? Nós também começámos a comprar a Monocle, porque eles foram espertos, e em cada, <risos> em cada número vinha lá o stamp, a é dizer, best beaches best in Portugal, e a malta, eh, pá, somos muito bons e tal, aquela coisa do orgulho, do orgulho <risos> Lusitano, é pá mas mas eu acho que há espaço acho que há espaço uma boa revista duas três quatro para os jornais não sei os jornais são diferentes o jornal diário realmente está no telemóvel e, e eu gosto de ser acordado com enquanto você dormia aconteceu isto pá, se tem mais agenda direita se tem mais agenda esquerda isso aí que somos nós que escolhemos depois em quem acreditar ou, ou quem seguir e aqui não me importo de pagar quanto é que vocês querem um euro por mês, Epá, toma lá um euro por mês, que, que são 13 euros por ano, com descontos são 10, Nem, são, são dois maços de tabaco para quem fuma. Portanto, isto não, não, não me chateia, mas é neste formato que eu quero receber as, as notícias, já não é no formato de papel.